GP da Holanda, Países Baixos no final de semana naquela pista sem vergonha de Zandvoort. Deu Mercedes no primeiro treino livre, deu Ferrari no segundo, duas dobradinhas. Max Verstappen teve problema de transmissão, não foi bem, obviamente, nesta sexta-feira. Ficou apenas em oitavo, por exemplo, no segundo treino livre. Mas é claro que o holandês terá condições de disputar a pole position na frente do seu público e, pelo jeito, com os dois carros de Mercedes e Ferrari, resta saber se Pérez resolve participar da brincadeira. Acho que não. Dia marcado pela revelação da McLaren cujo contrato foi aceito pelo CRB, que não é de Alagoas. Então, Piastri será piloto da equipe Papaya em 2023, 2024. Bola fora total da Alpine. A McLaren faz muito bem em apostar no campeão da Fórmula 2 para a temporada do ano que vem e a próxima, tendo, claro, Lando Norris a seu lado. Agora, resta saber o que vai acontecer com Daniel Ricardo. Talvez não tenha vaga no grid do ano que vem. A Alpine deve ir com Pierre Gasly, quase tudo acertado. Segundo o Helmut Marko, faltam apenas alguns detalhes. E você espera o quê da classificação do GP da Holanda de Fórmula 1? Quem vem para a pole? Coloque aí nos comentários.